Opa, tudo bem? Esse vídeo aqui eu preparei com muito carinho para você para falar sobre três mentiras que provavelmente, muito provavelmente, você ouviu na sua faculdade de psicologia. Bom, a primeira mentira que você provavelmente ouviu, e eu falo provavelmente porque eu ouvi durante cinco anos, a minha turma ouviu durante cinco anos, todas as pessoas a quem eu dei formação depois com técnicas para viver da prática clínica. É, também ouviram isso, e olha que eram psicólogos que tinham se formado há 20, 30 anos, outros que estavam se formando recentemente, e ouviam a mesma coisa. Você não vai conseguir viver de clínica. O resultado disso é que muitos daqueles colegas que tinham um sonho, que o sonho que eles tinham lá dentro mesmo era de clinicar, de viver de prática clínica, eles acabaram correndo indo para uma prática, outra prática da área da psicologia, Talvez um emprego em RH, como analista de RH, talvez é, trabalhando numa uma policlínica. E, e não tem nada, nenhum demérito, nada de ruim, nada de vergonhoso em ter ido para essas práticas. Eu não quero que me interpretem mal. O que eu quero é deixar claro que esses colegas, o que eles transpareciam é que o sonho deles mesmo era clinicar, era ajudar pessoas na prática clínica mas eles escutaram, como eu escutei muitas vezes, o professor dizendo você pensa que alguém aqui vai viver, conseguir viver só de prática clínica? Não vai. Aqui fulano de tal, professor tal, ele, ele já tem 30 anos de formado, mas ele tem um emprego X, ou seja, no SUS, ou seja, numa UPA, ou numa AMA, e, além disso, ele mantém a clínica dele. O outro é professor de não sei onde, de tal faculdade, disso, daquilo, e um dia da semana ele clínica. Então, na verdade, o que nós vimos aí é que as crenças daqueles professores estavam muito arraigadas, ficaram arraigadas nesses colegas. E é até justo isso. Isso é uma das crenças que eu chamo de crença mestre-discípulo. É aquela crença que vem de figuras de autoridade. Ela fica ali bem arraigada, bem enraizada mesmo. E a pessoa assume aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Mas eu vou te provar nos próximos vídeos que é possível sim viver de prática clínica. Eu não só vivo de prática clínica, como tenho vários terapeutas na nossa clínica, escola aqui da Sociedade Interamericana de Hipnose, é, terapeutas formados por mim, alguns psicólogos, outros não, e vivem da prática clínica. E tenho alunos do Brasil inteiro e também de fora do Brasil que vivem da prática clínica. Talvez depois eu até mostre algum vídeo pra vocês. Ok? Essa era a primeira mentira, hein? Vamos lá, segunda mentira. A segunda mentira que você muito provavelmente ouviu na sua na sua faculdade de psicologia, é, psicólogo não dá afastamento, ou seja, psicólogo não emite afastamento. Alguns até falam assim e vem respaldado, corroborado em outros outras áreas das terapias, de outras categorias que dizem, não, mas quem dá afastamento é só médico. Bom, vamos lá, os conselhos federais sejam de medicina, de odontologia, de psicologia, de fisioterapia e terapia ocupacional... É, enfermagem, todos esses conselhos são conselhos de nível superior, são conselhos, são profissões que tem um conselho que regulamenta a sua prática e eles são pares, ou seja, existe uma paridade entre eles, nenhum deles está sobre o outro, é, isso quer dizer que o de psicologia não está sobre o de enfermagem, que não está sobre o de odontologia que, e nenhum deles está abaixo do de medicina, ok? São pares. Então, no nosso Conselho, Conselho Federal de Psicologia, CFP, a resolução 15 de 1996, diz que é atribuição sim do psicólogo, que cabe ao psicólogo emitir afastamento das atividades laborais ou de estudo, escolares, óbvio, quando isso seja necessário para o restabelecimento do seu paciente ou cliente. Ok? Então, isso está lá na resolução 15 de 1996, do Conselho Federal de Psicologia. Então, essa é uma mentira que, às vezes, por desconhecimento do professor, é falta de pegar o manual e dar uma relida, ele acaba transmitindo desconhecimento. Então, vamos entender isso direitinho: o psicólogo emite sim afastamento. Não é afastamento médico, é afastamento psicológico. São um afastamentos lá do código F do CID. Ok? Mas é atribuição do psicólogo, sim. O psicólogo não é uma profissão subalterna de outra profissão. É, então ele tem condições, obviamente ele vai ter que referendar, vai ter que respaldar isso num dos manuais internacionais é, que fala sobre as patologias, psicopatologias, doenças. Ok? Então, só, só mais uma dica aqui. Nos atestados que eu emitia, eu já tinha estampado essa, trechos dessa resolução do Conselho de Psicologia. Quem quiser me pergunta depois em off por quê, que eu explico, tá bom? É, vamos lá, vamos recapitular, então a primeira dica foi, a primeira mentira foi você não vai conseguir viver pra, da prática clínica, a segunda mentira é psicólogo não dá afastamento, não emite afastamento, não é atribuição dele, e vamos lá para a terceira, terceira provável mentira que você ouviu, durante os anos de faculdade de psicologia essa daqui é o seguinte eu ouvi até o último ano de psicologia é, um colega levantou a mão e perguntou professora e a hipnose e a professora respondeu não a hipnose não que nem é reconhecida e eu levantei a mão e falei professora a hipnose é reconhecida pelo pela resolução 13 do ano de 2000 do conselho federal de psicologia então ela já é reconhecida esse vídeo aqui está sendo gravado em 2019, julho, há 19 anos. A hipnose é uma prática reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia? Sim. E não só pelo Conselho Federal de Psicologia, mas pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Conselho Federal de Odontologia, pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e pelo Conselho Federal de Enfermagem. Agora, já são cinco grandes conselhos da área de saúde que reconhecem... A hipnose como ferramenta que pode ser usada pelo psicólogo, ou desculpa, não pelo psicólogo no caso de psicologia, e por seus profissionais, ok? Então a hipnose, já não cabe mais aquela historinha de dizer é que a hipnose não é científica, é, eu daria aqui para eu falar de mais uns 20 mitos, mas eu quero tirar de bônus um mito aqui, que provavelmente você ouviu muito na faculdade de psicologia, eu falo isso porque eu ouvi, e quando eu entrei lá, eu já fazia hipnose, programação neurolinguística, coaching, a psicologia para mim, como eu costumo dizer, era cerejinha do bolo, era a realização do sonho de adolescente, e não era o bolo inteiro. Então eu achei com um olhar mais crítico e imparcial. E essa que o pessoal falava muito era, se hipnose fosse eficiente, Freud não teria abandonado a hipnose. Mas isso daqui dá um outro vídeo, entendeu? E eu quero falar para você sobre esse assunto num outro vídeo. Por que que Freud abandonou a hipnose? Não foi porque ela não era eficiente, Foi, foi por outros motivos. Mas você já deve ter ouvido muita mentira sobre isso também. Mas eu volto a falar com você. Então se você quer saber realmente por que que Freud abandonou a hipnose, Quais motivos levaram ele realmente a abandonar a hipnose? Se você tem amigos que te disseram isso, professores, profissionais conhecidos, que disseram que Freud abandonou a hipnose porque ela não era eficiente, então me acompanha, clica aí, eu toco o sininho se for no YouTube e começa a acompanhar nossos vídeos que eu vou, que o próximo vídeo que eu estou programando gravar é justamente isso. Por que que Freud abandonou? abandonou a hipnose. Então eu fiquei até curioso agora aqui, é, imaginando que outras coisas que você ouviu na faculdade de psicologia, e é que depois agora não, não parecem ser tão verdadeiras. Ó, fazendo um parecer aqui, eu não estou acusando ninguém de mentiroso, tá? É, na verdade só uma desinformação. E a ciência, que a ciência quer é justamente isso, que a gente comece a ser mais questionador. E isso provavelmente você ouviu na sua faculdade. Então se você, vou repetir novamente para você, se você se formou em psicologia recentemente, ou se você já é formado em psicologia e quer realmente viver da prática clínica, quer se sentir seguro para isso, me acompanhe aqui. E nós vamos continuar falando sobre isso. Mas deixa o seu comentário, fala o que foi que você ouviu na faculdade, me diz se realmente você ouviu uma dessas três coisas aí. E faz um favorzinho para mim. É, se você gostou, deixa uma, um like, aí, um, cur, um curtir. É, gostei, compartilha, compartilha com seus amigos. Marca algum profissional, algum psicólogo, algum terapeuta que você acredita que precisa ter essas informações. E me encontro no próximo vídeo, ok? Grande abraço!